Não perca tempo e venha você aproveitar no melhor site de Crash Upgrade, Insane.gg, o número 1, e o melhor, com vários métodos de depósitos. E lembrando, usando o link da descrição te dará um bônus de 100% no primeiro depósito. Usando o código Felpera 30 você garante 30% no segundo depósito e também nos próximos. Insane.gg, link na descrição. Descobrir qual pode dar Pode, pra mim pode. Pra mim pode, não, Meu filósofo, isso é sobre nós. Ah, é? sobre nós, não é? É sobre isso, direto é sobre rola isso, também né, no Direto rola também sobre isso aqui, velho. <risos> Ai, meu Deus. Aê, bora, hein? A hora, a hora, caralho. Ponto alto. Opa, ele chegou! É. Aê. Agora o pau vai quebrar, velho. Bora. Bora. Aê, puxa. Bora! Um, dois, três. 2, 1... Passou o bunker? peguei o Buker Passou Corne, corne, corne, corne aí Meu carro Valeu, valeu, valeu É que foi? Tem como você passar, Bastardo? Pega essa corda? Ah, elevador, elevador Pega, pega ele, pega ele. Vou uma bomba, Lá, bom. nice. Já tá nice. Eu, boa, boa, boa. boa. guys nice. boa, aí. Mais Mais um bomb. Dois bombas, Dois as porta. Tem mais dois. Nice. Ai! Ah, é muito bom, é! <risos> uh. <fixos> right? Boa! sozinho. Nice. Confia. Boa, Boa! Boa, guys! Nice! Boa, Boa, go, Veio, go. É morto. Ó. Comendo aqui. CT no é morto, guys! Peguei uma CT. Calma, calma! Peguei carro. aí, pa pa pa pa rapa, pa rapa. Rapa, rapacote, segura, segura, segura Boa, boa. boa, boa, Esquira, boa. Sim, segura Dudu. É, igual deles. Barana avançada, é, morto. É, Barão lá atrás. Varanda é, é, um morto. bom. Que boa, que boa. Fica parado, galera. meio, Do meio. Varanda, Mas eu Meio morto. Um -up. Meio boa, Meio tempo, do... Tá de boa, vocês tem muito tempo, tá de boa. Só respira e joga. Base, abrindo um sozinho, de alp. Ah, Agora tem. É, acho e que pegou. Ah, valeu, vai, valeu, valeu, valeu. Vem comigo, comigo, comigo, Bartolo, vem comigo, Bartolo, vem. Vamos fechar o Splita. morto. Tem, tem, tem um. Tem um indo com a esvarando aí. Tem um morto. Vem, vem, vem, vem. Tá aí, Loto. Dois? Boa, boa. Nice. Uhum. Só ficou, só ficou. Esquerda no meio, mais um, mais um, mais um. Mais um, meio. mais um, morto. Um. Mais dois. Mais, dois, dois, dois. mais um, mais dois um, um, um Mais um, mais um taco. Mais um, mais um Mais um, mais um taco. Mais um, mais um Mais um, taco. Tá Toca, dois, dois, um, mais um varanda. Tá varando, tá varando. Eu Boa, boa, boa. Eu acho que eu vou ficar aqui, ó. ainda, varanda Boa. Pegou minha. Tô segurando mais um varanda comigo. Corna, corta, Cor Cor Cor Cor tô esperando você. Ah, valeu, valeu. Tá. Tá. Só tem um batendo. Mais um B, mais Beto. É. Mais um, mais um, mais um, um Bartol. Oh. Ah. Legal, pegal. Legal, let Passando, passando. Tem o fundo. Boa. Boa. Tira cara, tira cara, próximo é meu, próximo é meu. Peguei outra Peguei B, mais um B, mais um B, mais um B, mais um B, mais um B Eu meio, eu meio, meio Bom, morto, mais Nice! Boa, velho Entrando B, entrando B, um Entrando B, Bartol. Guarda, guarda, guarda aí Mais um, entrando B, um B. Um B. Um B, um B. B, guys, B, B Segura, Bartol, só segura Boa, Bartolo, em cima da caixa, em cima da caixa, comeu o carro, carro Caiu, carro, carro, carro Ah, e meio, já, a gente já viu, né? Mais um, mais um. Tô 10 de vida, velho. Tô bom, S. Dar, Os né? dois tá com 10. não tá não. Nice! Ah! Tô comendo, tô comendo. Abriu, abriu, abriu. Tô passando. Varanda, varanda tô comendo. Ah! Nice! Boa! Né?